que pode fazer isso, aí eu respondo. Preciso da parceria. E quem são meus parceiros? São vocês. Bom, estamos com a Rua ela é a presidenta da Associação de Mulheres de Mandacaru e queríamos fazer umas perguntas para você. Principalmente, qual é a função da associação nestes nesses dias? É, boa tarde, João. É, a função da Associação das Mulheres Agricultoras de Mandacaru e comitadas Adjacentes é, é reivindicar os nossos direitos, né? a gente entendemos que juntos a gente somos mais fortes, então essa foi o nosso, o nosso ideal de formar o grupo de mulher, porque daí a gente ia começar a conhecer os nossos espaços, ia começar a conhecer os nossos direitos. Quais são os maiores desafios que tem a mulher no campo, principalmente nas zonas rurais de Pernambuco? É defender a agricultura familiar. Né? e hoje o nosso desafio junto à Associação das Mulheres é ensinar essas mulheres como é que elas devem produzir, do qual a gente pode ocupar. Então, é, esse aí é o nosso desafio, de vir em busca dos nossos direitos, em prol a violência. A educação do campo é direito e não esmola. E a gente sente uma grande dificuldade ainda por ser do campo. Então a saúde, o direito da mulher, violência, violência contra a mulher, porque existe muitas violência contra a mulher e a mulher do campo. São vários desafios. Eu não posso falar em um específico porque a gente já entendemos que há vários desafios. Né? Então esse foi o nosso intuito, junto às, às agricultoras, formar essa associação. E aí a gente trazendo junto conosco, não só a Associação das Mulheres, e sim trazendo os homens que possam estar tá, tá junto conosco nessa discussão. A gente também entendemos que os jovens do campo também precisa, precisa estar junto conosco nessa discussão, nessa luta. Então os adolescentes né? e a terceira idade. Também a gente não pode, pode esquecer que existe a terceira idade. Então somos continuidade do homem do campo E a gente precisa preparar a nossa base Aí tem um jovem né? A gente também precisa preparar nossos nosso jovem Então são vários desafios que as mulheres do, as mulheres do campo enfrentam é, tem, tem programas do governo Que estão interagindo com, com a comunidade das mulheres aqui? Sim A gente tem alguns programas do governo Entre eles a gente temos é, O Bolsa Família né? A gente temos aqui é, através do movimento sindical e o Banco do Nordeste, que é os Pronafes né? Que aí já vem ajudando os homens e as mulheres do campo. É lógico que a, ainda precisamos atingir mais, né? A gente temos aqui também é, os postos de saúde, que também vem atendendo a... Não totalmente a demanda da comunidade, porque já somos uma comunidade de aproximadamente 3 mil habitantes... Então, existe uma decadência muito grande na saúde, no SUS, como nós já conhecemos. Então, são esses aí os desafios. Sim, eu queria perguntar também, falando de programas do governo, isso mesmo: quais são os programas que poderiam ser melhorados ou que, ou que não funcionam diretamente? A gente também tem aqui na região Agreste no, do, do nosso município. Não diretamente aqui na, nessa comunidade Mas a gente temos é, as cisternas né? São as cisternas calçadã, aí é Um programa que já está atendendo Uma demanda do, do, dos trabalhadores A nível de município Mas aí a nível de base Quando se volta para a nossa comunidade Para o nosso distrito Que temos aproximadamente é, Mandacaru e seis sítios vizinhos São 17 sítios Nossa região Ainda assim, falta chegar né? A gente ainda precisa acessar mais esses créditos é, mas aí está o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, eles vêm é, tentando chegar junto aos trabalhadores para que a gente possa ter acesso a, esse, a esse, esse, esses projetos. Para se unir, né? para fazer uma força é uma maior. Parceria, né? Eu ouvi que tem problemas com a segurança pública aqui, né? Qual é a, sua, a situação da segurança pública aqui em Mandagaru? Bom, a gente está com um problema muito sério com a segurança pública, né? Já faz alguns anos que a gente não tem segurança pública, né? Em administração passada, a gente ainda tinha viatura que vinha aqui na comunidade, é, ficava é, um dia, dois, com a gente e depois embora. E hoje a gente não tem segurança pública. Se fala do, da patrulha rural... E aí, a gente, não, a gente não vê isso aqui na comunidade. Eles agora, porque já, já, assim, já, chegou, já chegou ao ouvido deles, que Mandacaru hoje, por ser uma comunidade grande, turística também, nós, nós temos um clima maravilhoso, nós temos aqui nossas belezas naturais, né? e isso está isso avançando na comunidade. E a gente vem sem segurança, eles estão vindo visitar a comunidade e vai embora. E aí no turno da noite a gente fica desacobertado. Uma coisa que a gente nunca se viu aqui na comunidade foi os moradores ter que colocar grades em suas casas, os comerciantes colocar grades em suas casas e a gente ter que abrir um comércio aqui depois das 10 da manhã. E aí à noite a gente já fecha às 3 horas da tarde, como você já está vendo aqui. Né? Então assim, a gente quer o nosso direito de ir e de voltar Por isso que a gente formamos a associação Estamos aqui para unir direitos, unir forças E junto aos poderes e as parcerias A gente chegar lá e atingir nossos objetivos